Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Otávio Brandelli. Uh, bom, uh, senhor Inusitado, senhor secretário-geral, esse é um momento muito especial uh, de despedida de, um, de uma etapa extraordinária uh, na minha carreira diplomática. Um, não é a primeira vez que o inusitado acontece, né? Aqui ele se lembra que trabalhávamos juntos na divisão de propriedade intelectual e tecnologias sensíveis e por um, uma obra do destino, a nossa divisão mudou de departamento e eu fiquei sozinho cuidando do tema propriedade intelectual. Terceiro secretário, indo negociar no Congresso Nacional, enfim, etc. Eu não vou abundar sobre isso. Uh, eu fiquei muito surpreso de ser secretário-geral. Não julgava que estava na minha... Linha de, de, de, de trajeto, né? que isso não aconteceria. Mas aconteceu e tomei a tarefa com tranquilidade, porque eu já tinha passado por um outro órgão que não era muito fácil de lidar também. Então, baixei a cabeça e começamos a trabalhar. Não vou ficar falando assim aleatoriamente, lá em, em, em Itaipu eu aprendi há pouco tempo, de uma colega nossa, que uma coisa que eu já sabia, que eu falo melhor quando eu falo de improviso do que quando eu sigo um, um roteiro ou quando eu leio alguma coisa. Mas hoje é uma cerimônia muito formal, eu não posso deixar de ter uma orientação. Então, primeiro ponto, agradecimento. Obviamente, eu quero agradecer ao presidente da República por toda a confiança que tive dele. Ser secretário-geral, fui representante de Itamaraty e Itaipu, designou o posto que foi indicado pelo ministro de Estado e ainda agora, no final, me dá um DS-5 para continuar sobrevivendo em Brasília até o fim do processo. Então, é, é uma confiança, assim, meritória que eu tenho que, que agradecer. Em segundo lugar, meus dois amigos e meus dois colegas, os dois ministros de Estado com os quais eu trabalhei, o Ernesto Araújo e o Carlos França. A eles eu queria agradecer, em primeiro lugar, a confiança em segundo lugar, a oportunidade. E, por fim, a amizade, que é uma amizade inabalável. Passamos por momentos difíceis né? e, e isso a gente conseguiu superar, né? sobretudo na base da conversa e do laço que vem o, primeiro, né? o laço da nossa amizade. Ah, o ministro de Estado, no Palácio do Planalto, sempre foi uma ponte para questões do Ministério que a gente tinha que encaminhar e do lado de cá nós tínhamos também uma outra ponte. Agora entraria, é, bom, sim, ainda uns agradecimentos, família, amigos, colegas, vocês todos, todos os colaboradores da Maraty e todos os colaboradores da Esplanada. Antes de passar a, para o próximo ponto, que são questões mais substantivas, eu queria fazer uma menção ao embaixador Rui Pereira, eu volto para o Brasil, ele era meu chefe em Montevideo. Incrivelmente, ontem, e não foi planejado, eu tive meu último despacho como secretário-geral com o embaixador Clui Pereira, diretor da ABC. Então, ele esteve no início dessa jornada e no fim dessa jornada, como que um porteiro que abriu para eu entrar nisso e depois para eu sair disso. Achei, achei muito impressionante, e foi só uma coincidência do destino. Eu tenho maior apreço pelo embaixador Cui Pereira, por questões de, de família que aconteceram em Montevideo, ele sempre foi o homem da maior dignidade e grandeza. Não podia deixar de mencionar Agora, falar um pouquinho de substância, e aí eu vou falar sobre a ótica do mestre de obras. Né? Eu acho que aqui a gente tinha algumas obras que estavam inacabadas, né? como, por exemplo, o acordo do Mercosul União Europeia, quando a gente assume a gestão e foi concluído, como, por exemplo, o, a relação com a China, que já havia quatro a cinco anos que não se reunia a COSBAN, como, por exemplo, o diálogo com os Estados Unidos, que era muito fluido e passou a ter mais densidade, a ponto de termos conseguido três acordos comerciais com eles, neste ano e, e pouco pré-pandemia, né. Então, eu achei que isso foi muito extraordinário, foi um, uma noção de pragmatismo, né, às vezes dizem que não somos pragmáticos, que somos ideológicos, mas a, a realidade mostra que houve, sim, avanços. né? É, na questão do Mercosul, ele, ele por si, né? É, tivemos aí a tarefa de não deixar o, o Mercosul retroceder, né? que a obra desmoronasse. Então, só isso, manter a obra em pé, foi um grande ganho, né? que agora virá por um pequeno um, um desenho. Vai haver uma nova decoração nessa obra do, do Mercosul, e a gente está trabalhando, todos nós, por um por um Mercosul com mais flexibilidade negociadora e que possa trazer a nossa tarifa externa para o patamar mais moderno. né? Você sabe o que eu sempre digo e penso, é que no comércio exterior o consumidor nunca está na equação. Né? A gente sempre pensa no produtor, no importador, né? mas não pensa no consumidor que acaba pagando muito caro por produtos que ele deveria pagar menos. né? Isso é o efeito da tarifa alta, não né? um, vamos abundar sobre isso. E por fim, o CDE, que a gente começa o trabalho com, com o veto de um país né? e termina o trabalho com esse país já não sendo mais um obstáculo. Acho que esses são os principais pontos né, nessa área é, mais é, substantiva. E vou falar muito rapidamente, e estranhamente estou muito nervoso, Estranhamente, primeira vez que eu me sinto assim. Em, todas as, em tudo do Itamaraty, é a primeira vez que eu me sinto nervoso desse jeito. Muito interessante. Acho que é o medo da sabatina. É. Mas eu estou sendo aqui, não sabatinado, né? Bom, na gestão, eu queria mencionar o seguinte, organismos internacionais. Tá? Quando a gente assume a, via, a famosa CIPOI, a né? Comissão Interministerial, que, que acabou uh, levando ao aumento da nossa dívida, a CIPOI acabou sendo extinta no revogaço né, do, do início do governo e se criou um grupo trilateral presidido pela Casa Civil Itamaraty Economia, um grupo informal que conseguiu dar encaminhamento à questão dos pagamentos a organismos internacionais e as contribuições aos bancos, e nós temos, no orçamento deste ano, e aí é muito significativo, um valor 38 vezes maior do que o orçamento de 2020. Então, assim, a dívida, ela não diminuiu por, pelo efeito do dólar, mas o proporcional de pagamentos aos organismos melhorou muito. Né? A gente estava sempre com a corda no pescoço, a ponto de perder voto. Hoje temos aí uns seis meses de conforto. Não, um pouco mais do que seis meses, mas temos algum conforto. Né? E, sobretudo, é, se consolidou o conceito de que toda a dívida tem que estar escrita. Né? Porque lá atrás se viviam uh, situações que a gente nunca entendeu, às vezes um organismo estava no orçamento, depois no seguinte não estava. E aí a gente agora tem um, um conceito no governo de que todos os organismos devem encostar do orçamento. né? Um, quanto ao organograma de Itamaraty, né? claro que Aí a gente estava tateando, quando fez uma transição, a mudança do organograma. Eu não vou falar do que não deu certo, mas eu queria falar do que deu certo. A divisão de defesa cibernética. Não tínhamos uma divisão especializada em defesa cibernética. Criamos uma, demos os meios, demos o orçamento, e essa divisão ah, acabou se mostrando uma espécie de, de pérola para o Itamaraty. Quando houve o ataque ao STF, ao STF né? uh, atacaram o Itamaraty também, atacaram outros ministérios e nós fomos invulneráveis. Tá? E, e o, o, o, aquele grupo que cuida da defesa cibernética do governo fez o ranking dos ministérios e o Itamaraty apareceu em primeiro lugar como o melhor em defesa cibernética. Isso é muito significativo. Para quem já tinha sofrido ataques no passado e sofreu um ataque e uma penetração, durante a transição, né? então, uh, foi uma decisão muito, na, meu, na minha opinião, muito acertada e que deu frutos. Segundo ponto, a especialização do comércio, do, do, do, da promoção comercial e a criação do, do da, da, da, da departamento de agronegócio. Né? Isso... A gente especializou e criou todos, todas as, as especialidades. Né? Então, serviços, bens industriais, atração de, de investimentos e botou o agronegócio. Só que, no passar desse primeiro ano, o agronegócio tomou uma força política no Brasil extraordinária. E nós termos uma, um departamento com duas divisões tratando especificamente do agronegócio, ajudou a dar vazão a essa pressão externa que veio muito rapidamente e com muita força. O agronegócio está muito organizado e nós, por uma questão de substância, fizemos um trabalho positivo e acabou resultando aí num melhor diálogo político. Bom, questões que não têm a ver com o organograma, por exemplo, mas elas vieram, vieram, são boas, mas elas vieram de pressão externa, né? Por exemplo, o E-Consular, né? Cadê o Marzano? O E-Consular, a gente vê como um piloto, a gente está melhorando, ele é uma primeira experiência, mas ele não foi uma iniciativa autônoma do Itamaraty, isso está no bojo dos esforços de modernização do Estado, né? O governo Bolsonaro começa, inclusive, com a Secretaria de Modernização do Estado, né, governo eletrônico, etc. E por aí vem uma demanda de que a gente melhorasse o serviço ao cidadão. E é fantástico né, que hoje a gente possa pegar o celular, o cidadão do exterior, tá, e planejar todo o atendimento consular, mandando os documentos antecipadamente, sem ter que fazer fila uma, duas, três vezes, sem ter que viajar 50 quilômetros para o consular depois... Carteira da OAB não vale, então tem que voltar para pegar a carteira de identidade. Então, essas coisas que aconteciam, claro, tem críticas, tem situações que não estão totalmente acomodadas até agora. Alguns dizem, ah, a fila passou para o celular, mas é melhor a fila no celular do que no frio, no vento, no, no perigo, na madrugada. Eu acho melhor. Né? E, afinal, de contas, o mundo é assim hoje. Quando a gente vai numa academia, planeja a aula no celular. Quando vai no jogo de futebol, planeja o estacionamento celular. Então, achei, acho que esse é um grande avanço do Tamaraty, uma grande entrega para o cidadão, o cidadão que é o mesmo consumidor, aquele que não está na equação do comércio exterior, né? que é também contribuinte e eleitor. Um, depois, o fortalecimento dos, dos mecanismos de controle e integridade, né? integridade dos gestores e, a, e, a, e, a, e o controle da, da organização. Isso também não foi um esforço autônomo nosso. Havia muita cobrança de fora. E o que que acontecia? A gente era muito cobrado e a gente não entregava. A gente estava muito atrasado nessa matéria. E aí os secretários lembrarão que eu sempre dizia que o Itamaraty não pode ser cobrado. O Itamaraty tem que ser líder. né? E, e aqui, então, eu mando um abraço para o meu amigo Marcelo Sampaio, da infraestrutura, porque os dois ministérios, e passo brigavam pela primeira posição ou segunda posição entre os melhores entre as melhores gestões do ponto de vista do controle da integridade então isso foi de novo um avanço contamos com todo o apoio aí da, da GAD e de outras áreas para que a gente saísse dessa situação do Itamaraty que não se comunicava com a mesma linguagem do governo, passou a se comunicar e, e passou a fazer melhor né? então isso é também algo que eu considero muito positivo. Bom, aí tem a questão da defesa institucional. Tem um telegrama do Aquiles, que eu demorei, acho que, seis semanas ou mais para despachar. E aí, onde estava o secretário-geral? Onde estava? Aqui na Esplanada, defendendo o Tabaraty. Né? Vou dar só um exemplo. Houve um momento em que se decidiu criar uma única escola de governo, coordenada pela ENAP e o nosso Instituto Rio Branco estaria submetido a essa a essa estrutura. Né? No ano em que o Rio Branco completava 75 anos. Uh, não foi fácil, não foi fácil, mas conseguimos preservar o Rio Branco como uma instituição nossa, né de que precedia essa iniciativa de modernização do Estado, que era basicamente reducionista. Né? Uh, Outras instituições também lograram êxito em manter a sua especificidade e outras não, e outras não. A própria Esaf deixou de existir, né? uh, Muito bem. Mas esse foi um exemplo. Teve outro, teve outro. O tempo inteiro havia acontecido alguma coisa, né? Vocês conhecem bem o movimento que sempre vem no fim do ano de uma certa instituição que tenta avançar nas nossas competências, né? na área de litígios internacionais. E não foi diferente. Dessa vez também, chegando no fim do ano, tramitaram minutas de decreto, enfim. Era isso que a gente tinha que fazer, defender o Itamaraty institucionalmente. Quanto a fluxo de carteira, e sobretudo a questão do, dos colegas mais novos, eu vou dizer uma coisa meio, que eu acho que vai surpreender. Mas, para mim, eu, eu cheguei na Secretaria-Geral achando que existia um projeto, ou pelo menos um anteprojeto, de reforma da Lei do Serviço Exterior. E eu concluí que isso é um mito. Eu não, não, isso não está tramitando, isso não está em lugar nenhum. Tem vários textos por aí, um, vários, é um ou dois ou três, mas não existe um processo administrativo que está levando adiante uma reforma da Lei de Serviço Exterior. Ao constatar isso, eu tive que agir de outra maneira, não tinha como trabalhar em algo que, que é um mito, que não existe, né? E então, com a anuência do, do ministro de Estado, de então, uh, fizemos pelo menos duas coisas. Primeiro, com, a, com o auxílio da embaixadora Estela, aumentar as vagas no CAD, né, que facilitava uh, o processo de, de, de promoção dos mais jovens, e aumentar... O, o número de vagas de conselheiros. Então, claro, é, é vai bater na mesma parede, mas pelo menos tem um alívio neste momento, eles poderão subir com um pouco mais de agilidade, mas não supera, uh, não supera as dificuldades totais. Depois, uma coisa que eu gostaria de fazer menção é que conseguimos finalmente ter um projeto de reforma do Palácio Tamaraty, do Rio de Janeiro. Né? Isso era outro assunto que Várias, vários colegas nossos vinham falar, ah, e, e o Palácio Tabarati e o projeto, e caía sempre na mesma coisa, ah, mas não tem projeto porque não tem orçamento. Aí a gente põe no orçamento e, e o dinheiro é tirado tal. Nós não tínhamos sequer o projeto. E hoje nós temos um projeto já ah, físico-financeiro e a gente deve isso ao general Silva Luna, então diretor da margem esquerda de Itaipu. Ele nos apoiou e aportou o dinheiro necessário para que se fizesse o um projeto. Agora, secretário-geral, ministro de Estado, vem a tarefa da captação para fazer a obra. Eu tenho algumas ideias e posso compartilhar oportunamente, se desejarem. Eu queria falar, para terminar, já estou indo para o fim, do prazer que foi trabalhar em Itaipu. Pedro Miguel me acompanhou nesse tempo todo e a gente vê que uma administração séria conseguiu mudar totalmente o que se deixa como legado. Né? Itaipu deixou praticamente pronto a ponte, a nova ponte em Foz do Iguaçu, duplicou talvez o aeroporto, o aeroporto passa a ser um aeroporto em Foz do Iguaçu que recebe voos internacionais, se não fosse a pandemia, já estava pousando voo direto aí da, da Itália, da Espanha, de onde fosse o hospital, eles ampliaram e modernizaram o hospital e tantas outras obras que foram feitas. Aí eu me pergunto, o que foi feito nas gestões anteriores? Né? Onde está o legado? A gente vê lá dois prédios, dois esqueletos na entrada da, do, do Parque de Itaipu, que viriam a ser uma universidade, mas nunca foram concluídos. Né? Mas é impressionante ver a capacidade de trabalho não só do general, e Luna e de toda a sua equipe. E foi muito prazeroso fazer parte desse processo. Numa das inaugurações eu peguei Covid, né, França? É, por fim, eu queria falar aqui de um assunto do INPI, que é o seguinte: em 2014, quando eu era presidente do INPI, eu, o Luiz Guilherme e a minha equipe da presidência levantamos a questão da extensão de patentes e do custo para o Estado e para a sociedade. Em 2015, com essa nova abordagem que a gente tornou pública, o setor privado, uma parte do setor privado, ingressa com uma ação direta de inconstitucionalidade, 2015. E, este ano, o STF julga, pela nossa tese, de que era inconstitucional e que isso não deveria continuar. Estou dizendo isso, primeiro, porque eu acho que é um grande feito, e, segundo, para dizer que a gente tem esses ciclos longos, né? Lá aquela coisa de 2014, parece que não ia frutificar, e acabou frutificando. Né? Rui Pereira, que me introduziu aqui, acabou me, me abrindo a porta para sair. Né? Então, eu acho que dessa, de tudo que a gente fez, a gente fez de boa fé, a gente fez pensando no melhor, a gente fez... Alguns dizem que eu, que eu sou muito humano e que eu tenho coração, eu não concordo muito com essa percepção, a gente fez pelo melhor, né? Então, muitas, muitas dessas coisas que foram feitas, que talvez não sejam percebidas hoje, lá adiante a gente vai ver a importância né, de já ter o e-consular. Bom, quer ver? Outra, teletrabalho. Em 2014, no INPI, o Luiz Guilherme fez uma norma sobre teletrabalho e o INPI acho, foi o segundo ou terceiro órgão público federal a ter teletrabalho. Então, quando a pandemia impôs uma decisão à chefia sobre se a gente iria ou não para teletrabalho, aquilo não era novidade para nós. Não era novidade, a gente não tinha medo, a gente sabe que funciona. Né? E, e pudemos então entrar com tranquilidade no teletrabalho. Esse é o momento em que eu mando meu abraço para as duas outras famílias que começam com I, família Itaipu, família INPI, e a nossa família Itamaraty. Né? E o ministro do Estado sabe que quando me ofereceram a presidência da PECS, eu disse que não podia aceitar porque não começa com I. Né? E, e bem, e aí eu acho assim, eu não queria falar, mas eu acho que eu tenho que falar. Ah, Se é um mito o, o, o, o projeto de reforma da carteira, por outro lado tem uma realidade que está aí, né? que é a reforma administrativa. Então, na ótica do mestre de obras, eu já estava comprando material, comprando cimento, tijolo, ah, só que aí ah, houve a mudança na chefia da casa, já conversei com o ministro do Estado, e eu acho que essa é a nossa obra prioritária. É que pode trazer equilíbrio né, no, no, no, às vezes, desconhecido conflito de interesse que há entre diferentes uh, membros da, das diferentes classes da, do serviço exterior. Então, uh, acho que eu falei demais, era cinco minutos. E queria agradecer de novo ministrado, secretário -geral, ao secretário-geral, ao secretário-geral por ter permitido o uso da sala Piratini por mais um pouco. Estarei na sala piratiri daqui para diante, até a partida. E muito obrigado a todos. Foi realmente é, extraordinário. Obrigado. e senhores, neste momento, o embaixador Fernando Simas Magalhães assina no livro de registro do Departamento de Serviço Exterior o termo de posse no cargo de secretário-geral das Relações Exteriores, que será subscrito pelo ministro de Estado das Relações Exteriores.